Eu vou convidar a Fernanda Batista, né, a fe para vir aqui conversar junto com a gente, porque a gente vai trazer o tema de equilíbrio e trazer o tema que para mim está totalmente ligado a, a autoconhecimento é quando a gente é capaz também de equilibrar as nossas inteligências física, mental e espiritual, né? Talvez a gente ter uma sustentabilidade na nossa performance quando a gente é capaz de fazer esse equilíbrio. E até conversando ontem né com a fé apesar da gente estar seis semanas juntas, a gente vem trabalhando os temas propostos pelo treinamento do Liderança Feminina. E agora que a gente está dando a voz para cada uma trazer, ontem eu conversei com a Fê, e, e ela vai trazer aqui o, o, o, o, essa inteligência, né? essa união dessas inteligências, e eu falei para ela, é um tema que me comove muito, porque eu fui atleta a vida inteira, né? por nove anos federada, mas atleta de verdade, é, e ter vivido essa experiência na minha adolescência me ajudou demais na minha vida corporativa, eu continuo hoje em dia utilizando todas as competências que eu aprendi. Eu falo que muito de quem eu sou é em função do esporte. E aí eu queria que a Fê trouxesse a experiência dela e o olhar dela. Né? Qual, conta um pouquinho, Fê, como, o, o, como você enxerga esse tema e o esporte, a presença do esporte, desde quando surgiu na sua vida, né? para te ajudar a ser uma melhor pessoa né? pessoalmente e profissionalmente. Bem-vinda. Obrigada, gente. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade. Dizer que esse tema é muito, muito, muito importante para mim, né? Na verdade, a atividade física, o esporte, ele está presente na minha vida de uma forma assim mais comum, né? Na escola e tal desde sempre. Mas há três anos e meio por aí, que quando eu resolvi tomar uma decisão na minha vida de sair de uma da minha casa, que eu digo, né, que era o escritório que eu trabalhava, que eu fui gestora e tal durante sete anos e meio, e aí sair da minha cidade de natal, que é Porto Alegre, e vir para São Paulo, eu já tinha uma experiência de quatro anos vindo para São Paulo, trabalhando com muitos clientes daqui, então eu já conheci a cidade, eu tenho uma irmã que mora aqui há muitos anos. E aí eu realmente tomei a decisão falei, não, eu quero ir para lá. A minha ideia inicial veio para me qualificar tecnicamente. Né? Na, eu, naquela época eu entendi que to, todos os cursos que eu ter, poderia ter feito presenciais no Sul, eu já tinha esgotado. Então, tudo que eu via de novo era em São Paulo. Tudo que eu via de novo era em São Paulo. Eu falei, sabe? Parece que tinha algo que me puxava para cá. E aí, eu tomei a decisão, me preparei internamente no escritório. Eu acho que foram uns dois anos, assim, né? De, de preparação para sair. Porque, como eu disse, era como se fosse a minha família. Então, foi toda a minha carreira, foi construída lá. Eu sempre tive muito apoio. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim para me aprimorar tecnicamente, então eu já tinha cursos, eu já tinha uh, todo o processo seletivo lá de, de mestrado, mas eu não tinha um emprego, então eu saí, eu, eu, eu optei por sair, eu achava que não fazia mais sentido para mim estar naquela carreira, mas a gente, por mais que eu tenha sido dois anos me preparando para isso, quando a gente chega naquele status, assim, eu lembro que eu estava no aeroporto me despedindo da minha mãe, eu falei, gente do céu, mas será que é que é isso mesmo? Eu falei, não, agora vai, né? Tem que, tem que ir. E aí, nos primeiros dias, eu trabalhava muitas horas. A Fran, que trabalhou comigo durante alguns anos, sabe, eu trabalhava muitas horas mesmo. E aí, tu te vê naquele momento em, em, ocioso, digamos assim, né? Porque eu só tinha cursos à noite e eu estudava pela manhã, mas aí eu tinha muito mais tempo, né? Então, eu pensei assim, bom, qual é o teu sonho? O que que tu sempre quis? E aí, eu até comentava com a Lígia hoje que eu vi as pessoas... Quando eu tava indo para o trabalho, eu ia muito cedo, eu sempre era a primeira pessoa a chegar. Enfim, é... é isso sou eu, né, gente? Isso é, é de cada um, não quer dizer que isso vá influenciar no sucesso de cada um, mas eu sempre fui muito... E aí, eu vi as pessoas correndo na rua e eu dizia assim, nossa, que, que maravilha, eu queria ser essa pessoa, sabe? E aí... Nesse meu processo de autoconhecimento, acho que todo mundo falou de duas coisas, autoconhecimento e consciência, isso que geram todas as nossas grandes mudanças e, o nosso, e a nossa grande evolução como pessoa. eu disse, mas por que tu não pode? Né? Então, quando eu, eu fiz essa mudança para São Paulo, eu pensei, bom, é agora que eu vou aliar esse meu tempo livre ao meu sonho de praticar esportes de uma forma regular, e meditar. Eu sempre queria muito meditar e tal. E aí eu incluí uh, essa, esses dois hábitos na minha vida. E não foi fácil assim, no início. Né? Hoje em dia a gente fala, né, eu tô há três anos e aí fazendo, me desenvolvendo nesse ponto. Né? Então foi aí que eu cheguei e eu né, e, e entendi que isso era algo que trazia equilíbrio para mim. E esse processo de autoconhecimento o, e o esporte te ajuda muito nisso porque são desafios diários, a gente precisa ter muita disciplina, uh, tu acaba tendo que, por ter esse hábito, tu acaba tendo que criar uma rotina, uma rotina que inclua a tua, teu, a tua vida de estudante, de profissional, né? eu ainda estava procurando uma oportunidade de emprego na época, então tudo isso, aliado ao esporte, me ajudava muito, muito nesse ponto. Porque aí, trazendo um pouco para a vida corporativa e para a questão de liderança, quando eu saí do escritório, eu liderava acho que quase 40 pessoas. E eu era uma líder, hum, eu não era uma líder muito servidora, eu era uma líder muito... Hum, eu exigia muito das pessoas que elas fossem como eu. Então, eu era mais jovem e tal... E eu não conseguia, muitas vezes, entender o limite das outras pessoas. E o esporte, ele faz com que tu entenda o teu limite. Porque eu sempre fui muito competitiva. Então, eles disseram assim, ah, Fernanda, tu vai começar correndo 5 quilômetros. Não, 5 quilômetros. Eu quero correr uma meia-maratona. Aí, tu começa correndo 5 quilômetros. E tu vê que tu não consegue. Então, tu pensa assim, opa. Então, essa tua ansiedade vai diminuindo. Então, ele me fez... Além de ter mais confiança, vai né, lidar com essas frustrações, momentos de crise, não só que a gente está vivendo hoje, mas várias crises que a gente passa ao longo da nossa história te ajudam muito, né? Porque essa confiança te traz isso. E eu acho que o mais importante, principalmente, para a liderança, e uma liderança inclusiva, uma liderança colaborativa, que realmente tem como base o amor. E eu acho que o feminino tem isso, né? Tem muito a ver com tu respeitar o limite do outro. Tu entender que o outro não vai querer as mesmas coisas que tu. E tudo bem. Né? Então, acho que essa foi a minha grande uh, lição, assim, né? com relação ao esporte e, e com relação a, a incluir a meditação. Foi muito difícil e, e foi muito mais do que um checklist, sabe? Ah, você tem que meditar, você tem que ter uma atividade física você tem que ter uma boa alimentação. Isso é muito fácil falar, mas na verdade colocar em prática é um trabalho diário. Né? Muito, é muito, vai muito além disso. E aí que está a questão de que todas as meninas falaram de o que é realmente importante para ti. O que, né? E aí tem a ver com consciência. Né? É, é, é mais ou menos isso que... Essa foi a minha trajetória até eu entender o quão importante é o esporte na minha vida. Perfeito. É, e tem a ver com a consciência, né? Eu acho que tem a ver também, o, a, a Thaís falou da, da, da coerência, da consistência, né? Que é um dos Cs. A Ivana também falou da paciência, da gente esperar uhum. o fermento. Por cinco dias E eu acho que o esporte ele também traz muito isso Ele é muito ingrato Porque você quer correr a meia maratona Você tem que ter um volume de treinos altíssimo é. Se você parou uma semana Você volta vários passos para trás é. Não pensa que quando você voltar Você vai estar naquele nível Não. Pelo contrário Você tem que correr atrás Então acho que Para mim, a clareza da... da, da da vivência, né, da experiência do esporte, porque é muito vivencial, Ele e a mesma coisa com a meditação. Você uhum. fala, poxa, vou começar a respirar hoje, primeiro não consigo, a mente distrai, é, ficar ali sentado igual um Buda, como se o mundo está caindo. Não, você só vai perceber o benefício a médio e longo prazo. E aí, fez exatamente essa pergunta, como equilibrar tudo que a gente precisa na nossa rotina uhum. para valorizar o que é importante para mim porque o que a gente diz é eu não tenho tempo isso não é para mim é para você uhum. é, mas como como a gente faz para equilibrar isso uhum. ou o que, que você <risos> traz da sua experiência pessoal Sim, uh, até eu comentei ontem com com o nosso grupo, né? Que eu fiz um, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí eu coloquei, ah, o que você gostaria de saber sobre esse tema? Até para a gente ter um balizador, assim, né? do que seria mais relevante para as pessoas falar sobre isso e tal. E aí eu, eu ouvi muito mais do que perguntas, pessoas dizendo, ah, mas tu tem tempo, ou tu não tem filho, uh, e, e várias outras questões, né? Uh, e, e eu super entendo, e eu falei, realmente, eu sou uma pessoa privilegiada, acho que, né, por ter mais esse tempo. Mas aí a gente volta, né, à questão de o que é prioridade para cada um. Qual, dentro da tua consciência, o que te, e aí eu tenho, eu sempre brinco que eu tenho um lugarzinho de paz, né. E eu só consegui encontrar esse lugarzinho de paz através do, da minha rotina e do que fazia sentido para mim nesse momento. Então, para mim, a, a, a primeira questão é, o que faz sentido para você nesse momento? Eu acho que essa é, é, essa é a pergunta. A segunda é, quais são as suas prioridades? E a terceira é, crie uma rotina. A rotina vai te levar ao hábito. Porque quando a gente tem uma rotina, a gente não se questiona. Né? O hábito, ele faz assim, e aí falando um pouco da minha rotina... Uh, que eu amo a minha rotina e antes eu ouvia as pessoas falando que eram quando eu seguia atleta amador e, e atletas profissionais. As pessoas diziam: às quatro e meia da manhã. Eu falava: Meu Deus, mas que pessoa louca! Não é feliz, né? Não deve ter o que fazer. Uma pessoa assim, né? E aí eu e hoje eu acordo às quatro e meia da manhã agradecidíssima porque eu sei que aquele momento que eu vou correr ou que eu vou pedalar ou que eu vou ter uma aula de yoga é o meu momento. Eu, eu sou uma pessoa mais produtiva pela manhã, então aí também vem, tem a ver com autoconhecimento. Então, e eu sei que eu tenho que estar pronta às nove da manhã, arrumada, para começar o meu dia. Então, tem a ver com o qual eu acordo cedo e o qual eu durmo cedo e isso foi é uma opção para mim, né? E, e aí vai muito de cada um. E, e eu acho que as pessoas também criam uma dificuldade muito grande e aí tem a ver com a sinceridade da nossa Uh, do que a gente realmente quer para gente que já quer assim não eu quero começar quatro vezes por semana na academia não começa pequenininho assim como é na liderança, assim como é nos negócios, assim como é em tudo medita cinco minutos cria uma rotina para isso né acho que é, acho que essa é a, é a lição maior que a gente tem faça um pouquinho por dia. Quando a gente tiver uma consistência nisso, aí tu vai começando. Aí, ó, isso eu consigo. Né? Porque às vezes a gente coloca metas muito a longo prazo ou muito grandes e daí tu já desiste só de pensar, já te, já te dá um cansaço, entendeu? Se então, eu pensasse, assim, ah, eu quero correr uma maratona. Uma maratona? Tu não Sabe, eu vejo muita gente no início, eu faço parte de um grupo de triatlo, e aí eu vejo as pessoas no início que eram como eu, e as pessoas já querem chegar, né eu quero fazer um triatlo, meu sonho, é ir para o Havaí, fazer. Eu falei, gente, tudo bem, eu nem falo nada, porque essa pessoa ela vai ter consciência a partir do momento que ela for fazendo os treinos, que não é assim, né? Mas eu acho que são esses, esses mesmos passos, consciência, prioridade, rotina e hábito. Acho que é, é, é esses são os meus. E isso tudo que faça sentido para a pessoa. Perfeito, Fê. E para você continuar, quando tudo está desabando, o que hum. você faz? Você tem alguma prova agendada? Eu tenho. Eu acho que quando tudo está desabando, como é, por exemplo, o Covid, eu acho que a gente tem que ter muita compaixão com a gente mesmo e pensar, né, já Até tu fala muito isso, calma, vamos fazer o que dá para ser feito, né? Mas assim, para continuar, digamos assim, acho que para todo mundo, uh, acho que tu tem que encontrar, então, uma atividade que te identifique dentro das tuas condições físicas, trajetória, estilo de vida. E aí eu volto a frisar a questão de que. Tu não precisa começar sendo um. Aí eu tô falando de triatlon porque é a minha meta de prova, mas não precisa começar nesse ponto, né? Tu pode começar pequenininho, mas a partir do momento que tu for tendo confiança que tu consegue fazer cinco minutos todos os dias, tu vai pensar: Hum, se eu consigo cinco, talvez eu consiga, né, fazer mais coisas, né? E aí isso vai gerando confiança. A segunda coisa que eu vou repetir desde o início, que eu digo assim, quando eu tava pensando sobre o que eu ia falar, eu falei, gente, não tem milagre. É tu criar uma rotina. A partir do momento que tu cria uma rotina, tu tem um hábito. Então, acordar às quatro e meia da manhã, para mim, não é algo que, que é trabalhoso. Já virou um hábito, no início era. Aí tu tem vários métodos. Deixa o celular longe, deixa a tua roupa arrumada, arruma o teu café antes. Facilita a tua vida também, entendeu? Facilita. Realmente, se é isso que tu quer tu vai conseguir, mas a gente não tem a motivação, você me pergunta, ai, tu acorda motivada? Nunca acorda motivada, mas assim, é, é praticamente, uma vez por ano eu acordei com um dia de sol lindo, maravilhoso, pensei, nossa, hoje eu vou correr, a maioria das vezes tu acorda, por que tu tá, aí eu, eu, eu brinco que eu corro até os cinco primeiros quilômetros, e aí vai de cada um pensando assim, o que tu tá fazendo aqui mesmo? Por que tu não tá em casa? Tu não tinha que estar tá fazendo outra coisa, sabe? Justamente por isso. Porque não é, não é assim. Só que tudo isso eu faço porque eu sei o benefício que eu vou ter. E eu sei que eu vou voltar para aquele meu lugarzinho de paz. Entende? Para mim, hoje em dia, é assim. Se eu Não, fiz, não existe a opção de não fazer. Porque eu não quero ser a pessoa que eu era. Eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, que tenha esses valores. E a terceira coisa, que é aquilo que tu até perguntou, é... Tenha metas. Eu, eu sempre tive no trabalho projetos, né, Lucas, pessoas que me motivam, pessoas que tu te identifica e que são melhores do que tu, acho que também te ajudam muito, né, tu ter essas, esses ideais, né, e, e tenha metas. Por exemplo, ah, eu tenho uma meta e no final do ano eu tenho uma prova de triato. não importa o Covid, eu tô me adaptando, Dentro do que eu posso, mas isso vai passar e essa prova vai acontecer e eu vou dar o meu melhor nessa prova. Então, quando eu tô meditando, quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo funcionar em casa, quando eu tô subindo e descendo escada em casa, que é o que eu tô conseguindo fazer agora, eu tô pensando nisso, né? Então, eu acho que assim, isso é um exemplo de como o esporte pode te ajudar, mas no teu dia a dia do teu trabalho também, aquele projeto é tipo, ah, não tô de saco cheio, ah, hoje eu já não tô afim de trabalhar, hoje ah, eu já não tô afim de ler, em que colega chato, cara, mas qual é o teu projeto? E isso vai superando tudo, hein? É, é, é isso que me move, assim, sabe? Além da questão de nunca parar de aprender, né? E, e, e aí a gente faz é, esse, como é o meu tema de equilibrar tudo, a ideia é nunca parar de aprender, Eu acho que o esporte traz isso, né? Como tu, tu falou, né? tu foi atleta durante anos e tu sabe, a gente fracassa muitos treinos, mas, às vezes, um treino bom, tu pensa assim, mas então tá, então eu tô evoluindo e a coisa vai funcionar, sabe? Eu acho que é muito isso, assim. Sensacional, Fê. Hum. Super, super obrigada. É, eu, eu falo a mesma coisa, eu falo, quer fazer alguma coisa? Se matricula, sabe? E, depois, e aí corre atrás. Porque se a gente não se compromete, hum. vai, ah, eu me matriculo amanhã ou depois, não. Né? É, meditação, se matricula, esporte, qual a primeira prova de 5km que tem, se matricula, você tem dois meses para correr, né, e, e aí a gente vai fazendo todo esse, profissionalmente, qual é o próximo treinamento que eu vou fazer, eu tenho todo hum. ano, que, que eu vou aprender esse ano, e, e me matriculo e vou, e é isso, é isso que nos move, que, que, que faz com que a gente cresça. E aí, nesse momento, precisa de muita ação, né? Ação. Então, exatamente. E, e é você, se inscreve. Se não deu certo, paciência, não conseguiu não... participar desde o começo, tá tudo bem. É, Mas, e... Né? E, e outra. Começou, fez a primeira prova, não acabou, não importa. Vai para a próxima. E uma coisa que eu não falei que faz muita diferença é te cercar de pessoas que tenham esses objetivos também. Ter um grupo de pessoas que te ajude. Por isso que eu acho que o ser humano ele é social, né? Então isso também faz muita diferença.